O que, que vocês vão fazer agora é o mesmo movimento. Vou ficar aqui de frente para vocês verem. Tá deitado. Vai abrir os braços, polegar para cima e vai só levantar o polegar, tirando só isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês visualizarem. Tá aqui, subiu um, dois, três, quatro, cinco, tá ok? Não, não é para trás, na linha do teu ombro. Isso aí, isso aí, só para cima, tá ok? Vamos lá, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 olha 20 21 22 23 24 25 26 vamos embora 27 28 29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 agora nós vamos fazer o que? barriga, abdominal, deixa eu preparar aqui, é, abdominal, vou, vamos fazer o seguinte, o primeiro abdominal que eu vou passar, é abdominal de resistência, tá? A gente vai fazer abdominal de resistência, o que que vai fazer? Deitou, vai só elevar um pouquinho a perna e manter, só isso daqui, tá ok? É só isso. Prepara, tá? Entendi. Só a perna. Só a perna. Só a perna. Segura. Vai. Levanta. Levanta. Vai. Segura. Um. 2, 3, estica a perna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, abraça. 20, 21, 22, estica, 23, 24, 25, 26, 27, não deixa cair não, 28, 29, 30, Descansa. Isso. Bora. É abdômen. É assim que vocês trabalham o abdômen. Não, não precisa levantar, não. Não precisa levantar não. Isso aí é para vocês sentirem a musculatura interna, contraindo. Não adianta fazer, descansar, fazer, descansar, não. É contrair o tempo todo. preparar Vamos lá! 3, 2, 1! Sobe! Um, dois, três! 4 5 Chica 6 7 8 9 10 11 12 13 Chica 14 15 aí 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30, descansa, isso aí, só mais uma, só mais uma, vamos lá, prepara, bora, prepara, 3, 2, oh, claro minha amiga, pode entrar, 3, 2, 1, sobe, 1,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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, levanta, 22, 23, 24, 25, né? é, pena que é tarde, 29, 30, descansa, isso aí, isso aí, quero ver o dia que tu vai fazer aqui também, Vamos embora? O movimento que vai fazer agora. Quem puder, faz. Quem não puder, só meio movimento. Só isso aqui. Quem não puder, ó, jogou, mudou. Foi, à frente. Se não conseguir fazer o movimento, ó, foi só isso aqui, tá ok? Quem não puder, faz aqui embaixo. Não tem problema. Agora quem puder, aí vai lá em cima, tá ok? Quem puder, mas quem não puder, é embaixo. Pá, pá, só isso aqui. Vamos vamos lá prepara quem puder em cima melhor 3 cuidado com cuidado com o bastão 3 tá tá bom 3 isso isso aí ó direito mão esquerda pé direito mão direita perna esquerda tá ok Vamos lá, três ah, fala. Vamos lá, mão esquerda, perna direita. Isso aí, isso aí. Aí depois o contrário, tá ok. Pode ir andando, pode andar. É coordenação motora: três, dois, um. Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.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 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, vamos embora minha amiga, até 4, 35, 36, 37, 38, levanta essa perna, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, continua, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, parou, 30 para cada lado, 60, 30 para cada lado, descansa, prepara, isso Vocês estão sofrendo, né? Vamos fazer o seguinte agora, ó Nós vamos fazer um pouquinho Esse daqui eu vou tentar fazer em pé da melhor maneira possível Para não fazer deitado Mas se vocês não conseguirem, a gente vai fazer deitado, tá ok? É o seguinte Nós fizemos aquele dia esse movimento aqui, correto? Lembra? Todo mundo lembra? Fez esse movimento aqui só que hoje, vai colocar a mãozinha na cabeça, equilíbrio e vai fazer esse movimento, subir esse movimento, esse movimento, tá ok? Que vai pegar tanto a parte inferior do abdômen, isso aí, como a lateral também, isso, a maneira que você se sentir mais confortável, pode ser assim ou pode ser assim, eu prefiro a frente, tá ok? Então vamos lá, isso, mas não é para bater, é aqui ó, do lado, isso, vai, sobe, isso, vai lá minha amiga, faz, isso ó, ó, não, não, ó, coloca a mãozinha, Vou ficar aqui, ó, subiu a perna, dobrou o corpo, voltou, isso, sentiu na lateral, vocês estão sentindo a lateral, tá, tá sentindo, mais ou menos do que, que que você, vai lá, faz aí, faz o seguinte mantém, mantém, vai fazer só isso aqui, desce, desce bem, desce bem, isso, volta, desce, volta, tá sentindo mais? Então faz assim, que tá perdendo o equilíbrio, vai lá, vamos lá, isso, prepara, só, só 20, só 20 para cada lado, hein? Tá? É, primeiro só um lado, 20 para um lado, depois 20 para o outro, tá ok? 3, 2, 1, vai, 1... Dois, três, quatro, força cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. 20 mudou o lado. Preparar 1 2 3 4 devagar 5 6 devagar 7 8 9 10 11 parada 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20. Parou. Descansa. Isso. Relaxa. Relaxa. Vamos fazer só mais um ainda para abdômen. Fazer o seguinte. Vamos lá. Vocês vão fazer o seguinte. Vai abrir as pernas assim, a largura do quadril, tá ok? Todo mundo abrindo a perna à largura do quadril. Esse é o mais fácil. Colocou os dois braços dessa forma aqui. Só vai girar o máximo que você puder girar. O tronco, ó, gira, volta, gira, volta, gira. Volta, tenta olhar lá atrás, entendeu? Aqui, ó, tô aqui, tô aqui e parei, girei, olhei, ó, olhei lá, voltei, girei, olhei ele lá, girar o máximo que é para trabalhar bem essa linha da cintura, tá ok? Vamos lá, Vou fazer bem devagar, a frente, mantém a frente, isso, gira, vai, um, dois, três, quatro, 5, vai contando, puxa a contagem Para no meio Para no meio Gira, para no meio Gira, para no meio Isso aí Isso Isso Isso Isso Isso Isso Isso conta alto 7, isso aí isso, gira o tronco mesmo, isso aí. 19. Vambora. 20. Vambora. 21. Isso. 22. Força. 23. Vai. 24. Isso. 25. Continua. 26. Bora. 27. 28. Isso. 29. Parou em 30, descansa quem quiser beber água que agora vai doer um pouquinho. Então prepara.